Olá investidores, e agora vamos falar do assunto importante. Já conversamos com o nosso parceiro, já montamos o porquinho e já enchemos o porquinho. Mas e agora, para onde é que o porquinho vai? Ponto importante, porque se errar nesse episódio, vamos dizer assim, pode colocar por água abaixo tudo que a gente já conversou. Então, um ponto importante que até a gente trabalha assim, né, ou a é conversa assim, né? Amor? é o seguinte, existe o porquinho do casal, onde basicamente nós vamos contribuir dentro para um sonho dos dois, mas é importante também que exista uma independência, uma individualidade de cada um também para o dia a dia, cada um que quer fazer uma extravagância ali pequena, etc, então é importante também ter, vamos dizer assim, cada um o seu porquinho e o porcão lá, vamos dizer assim, é, do casal, até porque, de novo, existem perfis de riscos diferentes e no nosso caso, né amor, mesmo a gente tendo o porquinho do casal e tendo também o seu porquinho, eu também te ajudo nessa dinâmica de como investir o seu, o seu porquinho, vamos dizer assim, da melhor maneira porque é onde eu respiro o dia todo. Né? Com certeza. Então, gente, falando um pouco sobre os meus investimentos, é óbvio que eu tenho o privilégio de poder contar com <risos> ele, né? É, mas assim, para quem não tem um noivo que trabalha no mercado financeiro como eu, tem vários assessores, inclusive aqui no BTG, que podem auxiliar. Então, como ele sempre me diz, pessoas que passam o dia estudando sobre isso para sempre darem as melhores recomendações. Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha uma visão muito limitada do que é o mercado financeiro e como os investimentos podem acontecer. Então, para mim, sendo super honesta, gente, abrindo o coração, ou eu deixava na poupança ou eu investia em ações e, meu perfil não é um perfil de risco, né? E aí ele me ajudou a entender a infinidade de produtos que existem, renda variável e por aí vai, medidas de proteção, né? Que eu aprendo é sempre com ele. E aí, assim, eu consegui decidir muito melhor aonde investir meu dinheiro. Então, uma outra questão que eu sempre peço ajuda dele também é que como o meu trabalho é ligado a impacto, eu sempre busco investimentos de impacto também. Então, ele me ajuda a encontrar companhias ou investimentos que estejam alinhados, por exemplo, com as questões ESG, é, empresas que têm um relatório de sustentabilidade. Então, na verdade, do mesmo jeito que eu invisto muito do meu tempo para trazer impacto, é a mesma coisa para o meu dinheiro. Então, eu vejo muito mais os meus investimentos, uh, não apenas como retornos financeiros, mas também como... Uh, uma forma de impactar a sociedade e o meio ambiente onde a gente vive. Então, pessoal, aqui dois pontos importantes. Primeiro, que você realmente procure um profissional. É né? igual quando você quer construir uma casa, você procura um engenheiro. Se está doente, você vai no médico. Que a ideia é, existem profissionais como eu e como todos os assessores daquele BTG Pactual Digital que estão todos os dias aqui para te assessorar. Então, não tenha vergonha, né? acho que o dinheiro, acho que é o bem, talvez um dos bens mais preciosos que todo mundo tem. Você tem medo de deixar alguém olhar, deixar alguém fazer, mas de novo, é importante que algum profissional olhe. E segundo, é um pouco até do que a Amanda comentou muito bem, procure né, não só o dinheiro, acho que, de novo, mesmo o mercado financeiro sendo puramente matemático, você precisa, muitas vezes, adequar aos seus sonhos, às suas prioridades e aos seus valores. Né? Como ela disse que procura muito essa questão do ESG, porque, de novo, você tem que estar ganhando dinheiro, mas também tem que estar confortável, estar feliz com onde está depositado esse seu investimento. Né? Exatamente. Então, no meu caso, mais uma vez, eu sempre procuro por empresas que eu conheço um pouco mais a fundo. né? Então, qual o business dela, como ela está impactando, como estão as metas ISD dessa companhia, como é que é a diversidade né, no quadro de funcionários, quais são os impactos ambientais que ela ajuda a melhorar. Enfim, e aí acaba que isso se torna muito mais interessante para mim, o investimento vira muito mais interessante e a gente sempre leva isso para conversas assim como um lazer, né? É a Falar desse, desses investimentos passa a ser algo prazeroso. É, mas que o no nosso mundo não seja investimento, alguma coisa você faz no seu trabalho, algum colega que tenha a ver com alguma coisa de investimento. Então fica menos chato, como ela comentou, de conversar sobre isso. Então mais uma dica aí legal pra vocês. Então, acho que isso ficou bem interessante como cada um deve cuidar do seu porquinho. Agora vamos falar do porcão lá, né? Onde está todo o dinheiro do casal. E aqui é importante, pessoal, que tenha um alinhamento também entre os dois. Né? Basicamente, como você sabe no mercado, a relação de mais risco, mais retorno, é verdadeira. Então, como ela falou já sobre isso um pouco, você investir em ações, basicamente, tem um grande potencial de ganho. Você pode chegar um dia em casa e falar assim, amor, aquele dinheiro que a gente colocou lá, 10 mil reais, virou 100 mil em um ano. Ela vai ficar super feliz. Só que será que ela está preparada para chegar em casa e falar o seguinte, amor, aqueles 10 mil reais que a gente tinha guardado lá no porcão, viraram mil reais. Será que isso vai destabilizar o casal? E eu acho legal também que isso foi uma conversa que a gente teve, né? Você era uma pessoa mais arriscada, não sei se pode é isso, falar assim, mas... Arrojada. Arrojada, <risos> tinha um perfil mais de risco, é isso. e aí agora ele sempre comenta, né? Bom, agora a gente vai começar uma família, minhas responsabilidades são outras, eu preciso ter um pouco mais de segurança com os meus é, investimentos. E nesse caso, né, pessoal, uma dica importante, sempre ajusta para o lado menos arriscado. Então, por exemplo, se eu sou arrojado e ela é moderado vamos pro moderado, para o porcão, deixa eu ficar arrojado no meu que eu basicamente durmo bem sabendo que a, o meu porco está perdendo 30%. Agora do casal, da família, e esse é um ponto importante que ela comentou, então sempre adeque o perfil para o menos arriscado da dupla é, do casal para que não haja esse desencontro. E, de novo, isso é sempre importante entender, né? se a gente fizer isso, pode acontecer aquilo ou aquilo foi combinado e não sai caro para ninguém. E a gente desde o começo combinou, né, que a gente ia acabar adequando para o perfil dela essa parte, eu sigo as minhas aventuras aqui, faço o que eu tiver que fazer, e no que a gente combina dos nossos sonhos, a gente está alinhado, cada um dorme feliz ali, sabendo onde está depositado esse nosso dinheiro. E pessoal, além do perfil de risco, né, vamos dizer assim, já acordamos que o perfil de risco vai ser moderado, mas dentro dos investimentos, até como a Amanda comentou super bem, ela conheceu né, uma infinidade de investimentos, e é verdade. Renda fixa, fundo, previdência, ações, mercado internacional. Então, dentro desses investimentos, é muito legal, inclusive, você ser transparente com o seu parceiro sobre aonde que está investindo. Porque muitas vezes, como ela comentou de ESG, você pode escolher uma empresa que ela não concorda pela atividade fim daquela empresa. Você pode escolher um produto que ela não gosta, que é um prazo muito longo, ela gosta de ter mais liquidez. Então, mesmo dentro do perfil, né, amor, é legal olhar cada produto. vamos comprar a empresa A, vamos comprar a empresa B. Vamos comprar uma renda fixa de 20 anos. Ah, não, 20 anos é muito tempo para mim. Então acho que é legal, inclusive, ir no detalhe, né? Exato. E eu gosto de saber tudo, né, amor? É isso. <risos> Curiosa que só. Mas é, é legal isso, porque, de novo, quando fica combinado, transparente, o casal anda alinhado. E quando tem né, esse alinhamento, ela pode falar, mas, amor, esse prazo é muito longo. Aí você vai explicar, mas, amor, para ter um retorno maior, tem que ser um prazo mais longo, é por isso. Olha só, se a gente pegar um ativo de 5 anos, vai ganhar 10. Se pegar um ativo de 30 anos, vai ganhar 20. E aí o casal chega num acordo, com muita conversa e parceria, e além disso, claro, se vocês não tiverem como a Amanda, eu, que ajuda, pessoal, o BTG Pactual Digital tem uma infinidade de analistas e assessores que estão aqui para fazer esse trabalho que eu faço com ela, junto com vocês. Então, fiquem tranquilos. É isso, gente. Super importante buscar o analista. Afinal de contas, o melhor ativo é sempre a boa informação. E a gente volta no próximo episódio contando um pouco mais sobre minha jornada empreendedora. Era o sonho dela falar essa frase aí, <risos> mas tá bom. Realizei meu sonho, gente. Obrigada. Até a próxima.